ter a caixa do correio a é chave e pronto! está feito! entretanto já arpegaram o lixo e vamos lá deixa lá ver aqui o tempo agora como estamos a ver Estamos aqui em São dela de La Maior, Temos aqui está um bocadinho no voeiro hoje, a localização é aquela ali, estamos perto de Sevilha, como estão a ver aqui no mapa, a qualidade do ar é boa qualidade do ar, estão a ver aqui, mais nível de conforto, está um bocadinho frio, o V e o Sol, só põe-se às 8h37, temos mais uma hora que Portugal, Vou tirar fotografias, está aqui a dizer qual é, que é que é, hora azul, cheia de sol, hora dourada, ok? Então vamos lá, 10 anos a todo lado, ok? Uma igreja ali ao fundo. Essência pá. Coronaciona, só com melhor Sevilha. Diego Tirito. Horário. Coração natalícia. Olha o Reis que aqui é mais bem vivendo. E outra vez o cartaz. Estava a dizer que são 8h33 neste momento, incluí pequeno almoço. E vamos ao pequeno almoço. Então, tens aí o mapa? O mapa está aí? Então, vá ah, Kevin, mostra cá oh, o mapa. É, é Salve, Meia, cara. Não, é não, isto não é rocha. Isto ia ser. Pois, hoje, é uma hoje, muralha. Pois, tem uma muralha. Estamos ali, São de la Maior. E temos aqui o mapa. Nós estamos, estamos a adiantar aquele lugar aqui em baixo, aqui, e vamos ali para aquele lado, para a Churradia. Entregar um tiquezinho. Vamos lá, pega lá o mapa, Ainda para trás do mapa temos a província de Sevilha. Onde é que a província de Sevinha. Pega, Cília. pega o mapa para saberes onde é que é. <risos> Bora! Os churritos. Mas muitos não. comer muitos? Muito. Acho que foi 2 euros por pessoa, porque pequeno almoço, por isso também não é grande. Não deve ser grande pequeno almoço. O Silêncio está muito confiante churritos. nicas? não. É crais, como dizia outro. É crais. Então, então vai ver lá o mapa. Isto é aqui. É assim, isso é aí agora. É para ali? É para aquele lado. A ver se sabes bem interpretar o mapa. Aqui ainda temos mais duas horas de caminho para frente. um bocadinho mais alto Não, mas é sozinho, tens que falar mais alto que a câmara apanha bem mas também não Acho que tem é um largozinho está para ali Churraria, não né? é o que chama isso? Chur... Okay. Já pois é qualquer coisa Chur... assim Churrinhos, é Churrinhos churinho. é como chama? Deve ser mais abaixo talvez quando chegamos ao carro já vamos com fome outra vez. <risos> falei assim, é senhor polso, se já é aqui não, é isto, é isto? Não. Olha lá se é esta coisa, está fechada. Para as 8h30. Não, tem gente é mais para ali. É mais? Sim, até aqui não é. Vai aposentar algumas arrozinhas ou ok, o que é que é. Então deve ser para frente. Mas talvez chegamos aqui e não tínhamos que ir é ao almoço hoje. São que horas, que é? Já passam das 8h30. Já passam 8h30, já são 8h36. Qual a ideia? Há ah, para fazer sombra na casa... Ah, para fazer sombra na casa <risos> é. tem que ter ideia, não? Pois... Que é, o é um cortinado... É um cortinado? Que já não tem dinheiro para comprar todos... Ah mas assim... Eu os todos trago ou seja lá como os todos... Pois ficam. assim o cortinado é melhor e aquele deve ser bom... E é mais barato... Pois... Se o cortinado... O cortinado está para ali... Isto aqui no, no, no verão deve ser... Deve fazer aqui o calorão, não? Assim uhum. mais do interior. Estamos aqui a poucos quilômetros de Sevilha. Vai seguir uma igreja ali ao fundo. O que é aqui é? O que é isto? Vai ter tenham as contas. Galeria Vargas. O carro do bicho. Galerias Vargas! Galerias Vargas, olha! Coisas para crianças e eletrodomésticos, olha! Braseiras! Também tem muitas braseiras, olha ali braseirazinhas! Braseiras, de radiadores, só para o com frio! Está aqui as árvorezinhas. É aqui dentro do parque? Deve é ser aqui dentro do parque. Deve é ser. Assim. Chuveirinha é aqui? É ali. Tem que dar os cartões? Né? Dar os cartõezinhos. lá, Já canto rolante de manhã. É para a Tita Pessoal. Está, está aqui. Não <risos> se cá. mais que eu veja. Agora temos aqui os churrosinhos. Hostel São Pedro. Isto é o Voscher. Está aqui carimbado. Está bem, não é? Buenos días. Sí, vaya a sentaros dentro, ¿no? Okay. Gracias. Estamos aquí. Estamos aquí. Churro e café, café com leite. Café com leite. É café com o que? Com, com Sim. Café... café com turrada? Estada. Café solo, né? Sim. Solo sí. que... americano, com leite, churrito, e Vamos sí. ou quero chupar. Não. Com turrada, né? E tu queres o que? Café com leite? Sim. Eu quero o meu mesmo. Café com leite e churro. É o pequeno almoço, por 2 horas. Pois, qualquer anda-se com muito. Seja, você tem que ver lá no carro. No carro que é eu churrei, churrei, churrei. Minim, é churros, um aerosso, ali, Mínimo, churros, 1,60€. Vamos ali. Vamos ali. Eu Agora estás com calor? Mas tem um preço, mas, preço de churros de 3,5, não né? é? Um, Quarto de juros 3,5, não sei quantos. 1,5 um kg de juros 7 euros. E 1 um kg de juros 14 euros. Assim fazem acordo. Fazem acordo com o café e fazem pequenos almoços. ganha <risos> nada. Pode ser que a pessoa, a pessoa pode comer mais alguma coisa, se calhar. Não? Alguma alguma coisa. alguém quiser mais alguma coisa. Olha. É por 2 os cada um? Eu, yeah. É o É o Kevin. Está a olhar, com um cara de mau. É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é que é motogênico. Da cabeça e vida. É o <risos> de de Eu O sangue, não Manteiga, manteiga. É. que Não não não se alguma coisa. não. Cá que de não, depois não, não tem nada simples. Olha, não é que não fazem mal. Pode fazer menos mal, mas é tarde. Cheira a farturas. Aí é, é. Mas é, farturas. Será por ser farturas. Então, o que é que sabe? É bom? É massa frita. É massa frita. Oi. Vai provar muito leve, sim. Está esburacado. Dá um bocadinho óleo. É para tu? Tem que saber óleo. É normal. É para tu, tem que saber óleo depois? Está claro, é normal. Passa um pouquinho salgando, tá? Está bom? obrigado Obrigada. E a gente isto é melhor. Este primeiro vai ser melhor. O, o panito da Lúcia com manteiga Arias O pequeno almoço, tipicamente espanhola. Não, é as tapas. É as tapas? É, isso é quase uma tapa, um pouco. Um bocado de pão desse. Isto é, lá de aí. Tudo. Vamos lá é isso. <risos> Ai, O leite isolado, vale? Obrigado. Obrigado. Querendo... Churreria é, Criado. Teixum do café Andalusia. Temos aqui o um... café com leite. Acho que é o mais bem servido Ah, pelo é. menos uma vez. Ah. Vamos lá. é um bocadinho e Só para são que os são muito, são muito grandes. Os pacotes É café com leite, não é? Com leite, como dizem eles. E os churritos? Logo fritos de manhã. Então, Kevin, o que é que achas deste pequeno almoço espanhol? É bom? É. Já comeste melhor? Então. Não te lembras que é vendido lá em Badajoz? Que era pão assim, deste pão, com queijo. Ah, tipo tá por mim foi no McDonald's não foi o que foi? Não, não? não foi numa cervejaria foi numa cervejaria? Ah! bom vamos continuar agora aqui a nossa refeição antes de ir para o carro e prosseguir a viagem estão a nessa gente que é só gente que, que come um pequeno almoço assim também é habitual Comeirem. Graças Não, não deve ser um espetáculo! aqui lá Olha lá! Os Só come churritos? Não, mas é de chocolateria também! Chocolateria? Oh, senhora. Vamos lá para o carro. Seguimos em de frente. Este cimento é todo cheio também.